Agora, a próxima, ó. Próximo. De novo, mais devagar, ó.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 Então, vamos lá, ó. Bem sei eu, que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar, tá? Vou falar os acordes, ó. Ré, agora outra parte, né? Mesmos acordes, tá? Ó. A vontade é tua e a minha vida está, minha vida em tuas mãos está. Vamos cantar a música, né? Tá? A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Aí agora, ó, si bemol menor, nenhum dos seus planos, sol bemol podem se frustrar. Volta para o si bemol menor.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 mesmos acordes, tá, ó. Os planos de Deus, ninguém impedirá, beleza? Mesma sequência, ó. Pode, pode, não sei cantar. <risos> Mas se você seguir, ó, isso aqui, ó, você toca a música inteira, tá? Lembrando que lá, na única parte que vai mudar nenhum dos seus planos, que a sequência vai ser si bemol menor.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 Só segue Ninguém pode te levantar Mas Deus tem um plano contigo Beleza? Vou passar por última Que só a parte lá do é, Nenhum dos seus planos Pode se frustrar Lá tá? menor, nenhum dos seus planos Sol Fá, tá? que é a segunda vez tá? ó. Então cantou ali Quer ver? Ó. A vontade é tua vida está, minha, minha vida em tuas mãos está. Aí vem, ó, Lá menor, dos seus planos, Fá, pode se frustrar. Agora vai entrar o Sol nessa vez, ó. Lá menor de novo, dentro dos seus planos, tá vendo? Sol e Fá, pode se frustrar, tá? uma música bem simples, ok? Se você seguir o que eu tô falando aqui, vai dar super certo pra você, tá bom? Sobre Licks, né?